Geddrop, o melhor site do do chegou. É. Tem que jogar, tem que deixar. Hum, alinhou. E ele falou, né? Na... To explode on this team, and we haven't really even seen Taco kick off just yet. He's still four and 12. He's just not been required. And speaking of Phelps, now he's against a completely kevlarless team, running into his crosshair. He got four in the last round. He's already got four in this one as well. Spiking his ADR off the charts. And JT. bomb across with 10 That's seconds true. remaining. Oh, the smoke's not good. They throw it over. They, that should be enough time to get that bomb down. They're going to start planting in. into Mao. He's going to push forward. He will get himself PRTs. Looking up to short. He's got the right read. To could not control the spray, though. And Phelps now in the 1v2 coming back into short. That bomb planted for him. Phelps is going to actually peek out into the open. No one's on it. Phelps is actually going to have to peek out into the open. That bomb. Starting to take, Phelps realizing he's got a shot at this, he's going to start pushing forward in towards the site, out towards long, Pessadell has got back into a good spot, low HP on X and X, and Phelps, he will get it into the one versus one, and he gets the double kill, just cool and collected, Phelps with the double, they did everything right in terms of using the cover, but Phelps just forces the fights, and he's so... Oh, tá vendo? that... Que napa que o CT faz, geralmente é um pique Geralmente é uma jogada individual, ó Que tá trazendo de volta Porque se deixar esse domíniozinho, ó, padrão O ó, que que tá acontecendo? Agora o taco vai ter que se virar E o maluco já ouviu Hum, essa smoke é uma delícia pro Adar Mas a flash complicou Malbis 3 kill Oxi, e a C4 ainda é B Agora Malbis, ele teria que fazer barulho aí Senão o CT vai desconfiar, hein Nossa, ele passou e ninguém viu. Agora ele vai ter que trabalhar de lurker. Eita, round bom pro Felps, hein? Calma, PRT segurou. O Felps agora tá num 1x2, já ganhou um, é perigoso, hein? Isso aí é cobra criada, já matou três, né? Já foram. Três. Quatro agora. No Nossa, Ziquei! Nossa, mas Ziquei muito! E agora cria-se o um clima terrível. O espado e o outro tá capa. E ele sabe que ele deu no pé, né? Agora ele não sabe de quem. Plantou na esperi. Nossa! Nossa, ele teve a chance, velho. X1, uspzinha, tá na noção. Phelps. Aí jogou o Fino. O Lady dele, hein? Feita pelos brasileiros, Amarelo. Não pode vacilar. É, e aqui vai tentando buscar o bombe da B. Jogador muito machucado ali dentro do bombe. O Felps agora Boa. coleta aquela eliminação. O Ossi tá bem machucado lá pela base CT, lá pela sombra. Pego pelo Felps também. Continua a abertura, mais um eliminado. Felps, um monstro com quatro kills. Garante o domínio do bombe. Pelas costas é do isso. Do pega o último Vamos. jogador. 13 a 5, Pagodicente. Pelpera, um gigante. Hum, tá bom, tá bom. Ó, oh, explodido. Que isso, que isso. O que, que o Pelpis fez agora, cara? Meu amor. Vem. Pelpera. Felpeira, lá vem a entrada. Ó, arma na mão, todo mundo. Tre cobrança, trocação, ó, caiu o Bartim. O Felps já veio. 4x3, Bombe B é nosso. C4 ainda não foi plantada, ó, fake Plants, Aí o lá, ó, o Felpeira é forte, hein? Ó, meu Deus, eles estão em choque. 5k, 1 de HP, mano. 5K mais um Ace do Felpera, cara. E mais um Ace do felpeira num momento crucial do jogo, velho. Num momento crucial do jogo. Eles estão quebrados. O Sonic saiu comprando, nem viu que o time tava... Que, como? Quebrado.